Epístola de Tiago 4.8 Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Vimos na excelente oração que Cristo Jesus deixou para nós, para todos nós, como o que foi pedido ao Pai é que conseguimos ser unos, que sejamos um, assim como Cristo Jesus e o Pai são um. Isto significa que a nossa consciência está concentrada na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, na presença de Cristo Jesus e na presença do Senhor Deus Pai, porque são todos um, estão unificados, não são diferentes. Quando estamos no mundo, estamos divididos, pelo que cremos, pelo que não queremos, estamos completamente perdidos, não temos a rocha firme, não temos a paz, a paz que é a unidade do Espírito, muito importante para